Isaías 58. Nós continuamos falando sobre as promessas de Deus. E vamos continuar falando sobre as promessas de Deus, Isaías. Exatamente, Isaías 58. Isaías 58. Nós estamos terminando hoje a, a nossa segunda semana de jejum e oração. We're completing our second week of of of nós temos uma semana mais pela frente. We have one more week in front of Quantos nós. têm sido abençoados? How many have been by this? Vocês okay. lembram da mensagem do pastor Luiz Campos? And, Vocês lembram da pregação da mensagem do pastor Luiz Campos? Luiz Campos? Era sobre o quê? que Agradecimento. Agradecimento. Uh, yeah. Agradecimento. Quantos estão anotando as bênçãos? How many of you are, are the Lembra que ele falou Writing que down. às vezes tem um caderno de oração, mas a gente às vezes não tem um caderno de bênçãos. Temos um a, a, a notebook of, de, de pedidos de oração. Então eu encorajo você hoje ou amanhã. Então eu encorajo você hoje ou amanhã. Pega logo um, um caderno e comece a anotar as bênçãos. Ou então você pega um caderno só. Or just get a, a, a notebook. E você escreve o pedido de oração. And you write a uh, prayer request. E deixa um Thank espaço para você anotar a resposta da oração. And then leave hmm. a space For, for an ok? Você eu, eu encorajo você a fazer isso porque vai ser uma benção na sua vida. And I Melhor do que pedir é quando a gente já agradece. And it's Quantos gostam de ouvir um muito obrigado aqui? And how many of you like to hear thank you very much? Eu gosto. I like gosta. Deus também gosta. And God also likes e nós estamos falando de promessa de Deus. God, e Deus é aquele que promete e cumpre, amém? And, you know, então eu quero falar das promessas de Deus para aqueles que fazem a vontade de Deus nessa noite. E Isaías 58 é... Um texto muito abençoado. And Isaiah 58 is a, is a text that's very blessed. Não que outros sejam menos abençoados, outros textos. Mas esse texto ele traz promessas e respostas. promessas e respostas. Você, vocês, você você precisa, Nós precisamos entender isso. nós estamos vivendo um momento muito interessante na nossa igreja e na nossa vida. E, e na, na nossa, nossa vida lives. também. Ok? Que que, por que, que nós estamos falando que é um momento importante? And why are we that it's an important time? Porque nós estamos orando e jejuando. We're and we're, we're Eu sei que nem todos estão fazendo isso. Mas... Eu, eu gostaria que você fizesse. Like mesmo se você não tiver começado junto com a gente. Porque, lembra-se quando Deus falou com Jonas, and to Jonas? Deus disse, vai a Nínive. To Nineveh, to e Jonah, fale com aquele povo. That, that people, que eu vou destruir a cidade. E então, ele não foi. Esse profeta era um profeta, desculpa a expressão, sem vergonha. E esse um, profeta que era, covarde, né? a Ele não queria que Deus poupasse aquela cidade, que Deus. ele queria que Deus destruísse mesmo aquela cidade. E ele pegou o navio para uma uma cidade. Num sentido oposto. Mas Deus o levou né, de baleia, de, de, de grande peixe. Até aquela cidade. <risos> Mas aconteceu um fato interessante, irmãos. <risos> Aquele povo não temia a Deus. Eles não temiam não tinham o nosso Deus como sendo Deus deles. Mas quando Jonas falou a mensagem de Deus para eles, them, o que foi que o rei fez? Quem sabe? Sem olhar, sem olhar. Sem -se olhar. Exatamente. Ele, ele fez um decreto. Ele fez um decreto. Ele deu ordem dizendo todo mundo vai jejuar. He made an order saying going to fast. Até os animais. Even the animals. Olha só. E o que foi que Deus fez? And what was it that God did? Deus, pela sua graça e misericórdia, and by God by his grace and his mercy, mudou seus planos changed his plans e não destruiu a cidade. And did not destroy the city. E eu quero que você entenda, irmãos, isso na sua vida. Like you to understand this for your lives. Absolutely. E que você entenda isso na vida da sua, da sua igreja. And in the life of your church, na vida da sua família. In the life of your family, na vida do seu país, da sua nação. In those, in the life of your, your então, se você não está passando por problemas, problems, você você precisa jejuar pelos outros também. You need to, to, to fast for also. Amém? Amém? E assim, eu não sou rei, e eu não estou fazendo um decreto Mas eu sou autoridade espiritual na vida dessa igreja E na vida de todos aqueles que são membros dessa igreja Então a minha palavra para você é Entre no jejum Então a minha para você é Okay? Porque você também será abençoado. And you too will be Se alguém desobedeceu o decreto do rei, de and Nínive, somebody, and the of the king, aí ele também foi beneficiado, porque Deus não destruiu a cidade. Então, não seja egoísta. And so don't be selfish. Não seja, vamos assim dizer... Como diz uma pessoa que se aproveita dos outros, né? And don't take of Porque aí o irmão tá jejuando, o pastor tá jejuando, glória yeah. a Deus. Yeah, He's fasting, glory to God, eh? Ma, mas você levanta de manhã e prepara suas panquecas, aquela torre de panquecas, assim, né? Outros, aquele pão com ovo, bacon e tantas outras coisas, né? E outros com seus cafés da manhã, que são mais um almoço, né? E glória a Deus, nada yeah. de jejum. Uh, glory to God, Miséria a Deus. Concórdia. você a partir de amanhã, se você sentar na mesa para tomar café, lembre-se do que eu tô te falando, viu? E estou te falando. E pensa bem. E pense bem. Se não, vou orar por você, mas de eu vou orar por você, mas de outra maneira. É, é eu oro mesmo. <risos> pray. Uma vez eu orei um povo, povo da, da nossa congregação não queria ir para a ceia na, na igreja sede. At our church, e at our church. vários meses ninguém ia And for went. um dia eu já estava assim daquele jeito né? um dia eu estava assim bem nervoso so one day I was really upset about it. e eu disse, assim, olha, eu vou orar so I said, I'm pray. e aí, amanhã eu vou trazer aqui o, o, a van aqui na porta da igreja I'm e eu quero todo mundo aqui. Para nós irmos para lá. E se você você que não for, Sabe o que vai acontecer com você? And you know what's to you? Diarreia. O <laughs> que, que você acha que aconteceu com quem não foi? Diarreia. Eu não vou pedir a Deus para te dar diarreia no café da manhã. Mas eu tô te dando uma chance. <risos> Jejum e oração. Uh, uh, and Mas hoje eu quero falar de algo um pouco diferente dentro do jejum e oração, like little, a, a irmãos, Deus tem promessas para nós, nós estamos nessa caminhada com Deus, e nós nós não estamos fazendo aqui diante de Deus, uh, como que uma troca com Deus exchange Mas para que serve o jejum e a oração? Eu conheço muitas pessoas que que até que são pastores. People who, uh, like pastors, eles não aceitam Eles não não fazem jejum E nem don't... ensinam sobre o jejum Mas antes de entrar no texto Aqui de Isaías 58 Eu quero que você entenda Algo muito especial sobre Jesus O que foi que Jesus fez Depois que Jesus foi batizado and what did Jesus do after he was baptized? A Bíblia diz que ele foi guiado levado pelo espírito de Deus para o deserto. the Mas a Bíblia é bem clara quando diz ele foi lá para ser tentado pelo diabo. The Bible is very clear he went there so that he could be tempted by the devil. E Jesus ficou lá 40 dias e 40 noites jejuando. Was there for 40 days and for 40 nights fasting. E depois disso, aí diz a Bíblia que veio o tentador. E, and this, the tempter. E esse, nesse momento Jesus venceu o diabo. And at that time uh, Jesus won over the devil. Aliás, Jesus sempre venceu o diabo. always wins over the devil. mas eu quero que você entenda algo que é muito importante. But I want you to A Bíblia Mostra que Jesus foi batizado. The Bible says that Jesus was baptized. Agora eu pergunto para você. And so I ask you, Jesus precisava ser batizado? Jesus need to be Porque qual era o significado e qual é o significado do batismo? And so what was the significance of Hã? Um, A identidade? Identity. Aceitação de Jesus? Acceptance of Jesus? Arrependimento? e mostrar ao mundo And to show okay? the world. preste atenção Jesus Jesus não precisava se arrepender de nada But Jesus didn't, didn't need to repent of anything. porque ele nunca pecou e ele foi lá e se batizou. But he went there and he became and he got baptized. E por que que ele se batizou? And, how come, and why was he baptized? Ele ele disse para João Batista: and he said to John the Baptist, Eu tenho que cumprir a justiça. I have to, to fulfill the, ju uh, the justice. Veja o que significa cumprir a justiça. And what does that mean to, to fulfill the justice? Jesus disse: eu tenho que passar por esse processo. E todos os processos que Jesus passou, and all the processes that, that Jesus passed, até a tentação, even não foi porque havia alguma dúvida sobre Jesus. É porque ele queria nos deixar o exemplo, irmãos. He to leave us an ele disse, eu venci He said, I have won. e vocês ele, está, ele não existe essa parte mas ele diz assim é como se dizendo, vocês também podem vencer ele ele passou Overcome. pelo batismo he went through baptism para nos deixar o exemplo to give us an example. e ele jejuou para também nos dar o exemplo exemplo onde foi que Jesus venceu o diabo I'm sorry. onde foi que Jesus And venceu o where, diabo where was it that Jesus won Overcame the devil. Na cruz. On the ok? On the cross. Então, por que que eu estou falando isso? Porque Jesus, Jesus foi o exemplo no batismo. Jesus an in baptism, na sua vida. In his life, na sua conduta. And in his conduct, e no batismo. And in baptism, e no jejum, perdão. And in, in Veja, mais à frente, trouxeram, trouxeram um rapaz para Jesus orar por ele. And, and e They brought a young man to him. E, e o pai daquele rapaz disse senhor eu o meu filho ele ele tem um espírito and uh, the father of the boy said uh, lord my son has got an evil spirit. e eu trouxe ele para os seus discípulos expulsarem to, to, uh, oh, mas eles não conseguiram but they weren't able to do so. olha só e aí Jesus falou assim: "Ó oh, geração incrédula e perversa." "Oh generation." Ele disse, "Até quando eu estarei com vocês?" "Até quando eu vou sofrer?" esse tipo de situação O que, que Jesus estava dizendo com isso? And what was Jesus saying about that? Logo em seguida ele disse, existem alguns demônios que eles não saem se não for através do jejum e oração. That don't come out except through fasting and prayer. Agora, eu pergunto, Jesus só jejuou depois do batismo, esses quarenta dias. Jesus durante esses 40 dias? O so, que, que você acha? What do you think? Não. Não? Você sabia que Jesus jejuava sempre? Você sabia que Jesus he was <laughs> A Bíblia diz que Jesus se retirava para os lugares desertos para ali orar. E a Bíblia diz que Jesus foi para lugares para orar. E o que você acha? Jesus levava uma mochila cheia de comida? Claro que não. Not. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passou a noite toda em oração. E você vai ver no Novo Testamento And you're see in the New Testament, é o Apóstolo Paulo falando também dos jejuns que ele fazia. Apóstolo Paulo talks about the fast. Assim que eu quero que você entenda algo muito importante sobre o jejum. Todos nós precisamos ter o hábito de jejuar. Porque se nós nós jejuamos, nós vamos vencer também. Nós vamos ter mais autoridade. Porque se nós esperarmos para que Chegamos em uma situação a, a, kind of onde nós aí, ou oh, tem esse demônio, não sai, não sai. Tem um demônio aqui, mas não sai. Won't come out. Então eu vou jejuar. And so I'm fast. Até você jejuar and you fast, e orar, and o demônio já fez um estrago terrível. The, the devil would, uh, hey, like, uh, Destruição. Uh, horrible. Horrible. E, você crê nisso? Você entende o que eu estou falando, irmãos? And you what I'm saying, irmãos, brothers? nós precisamos nos levantar e, e tomar uma posição. Porque quando nós, quando nós oramos, when quando nós buscamos ao Senhor, em jejum, em nós somos fortalecidos pelo Senhor, E nós precisamos dessa força, irmãos. And Nós temos que parar de deixar as nossas batalhas para os outros. We got stop leaving our ah, pastor, por favor, pastor. Oh, pastor, oh, please, pastor. Irmão, fulano, ora por mim. Oh, brother, so and so, I need you to pray for me. Nós temos que orar uns pelos outros. We do need to pray for others. Eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. And I'm here to help every one of you. Mas todos nós precisamos nos ser fortalecidos no Senhor. But each of us needs to be strengthened in the Lord. Esse povo, o povo de Israel. Abre sua Bíblia Isaías 58. Isaías 58. Eles estavam orando e jejuando. They were praying and fasting. Eles estavam eles estavam clamando a Deus. They were seeking and crying out to God. Eles eles estavam aqui vamos dizer assim pedindo a Deus fazendo a Deus seus pedidos. And so they were bringing their their prayer requests to God. Mas o que estava que acontecendo? Então, que Deus não estava respondendo. Não Você gostaria que Deus não respondesse às suas orações? Eu passei 21 dias de jejum e oração. E 40 dias de jejum. E, talvez, 40 dias de, de, de, de de. Mas nada aconteceu. E nada mudou. Mas eu quero que você entenda uma coisa também. Nós não estamos jejuando para pedir a Deus para descer fogo do céu aqui no meio, não. Nós estamos jejuando para ser fortalecidos no Senhor. Nós estamos orando para vencer o inimigo e todos os seus ataques. And we're we're we're fasting para overcome o inimigo e his attacks. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Que às vezes a gente pensa assim, no final dos, dos, dos 21 dias nós vamos ver um, um show. And somehow, somehow we think we're at the end of 21 days we're going to have some kind of a show. E vai, vai descer fogo do céu, o anjo vai aparecer aqui, e, nossa. so uh, the fire of the Lord is going to come down and the angels come down. Não, and... não, eu não estou dizendo que, que eu não sou eu que controlo isso. control this. E eu não, não é isso que eu estou buscando. And O que eu estou buscando é que quando nós clamarmos, It's when we, when we cry out, Deus responda. God Que eu estou orando e buscando, answers. que eu because estou buscando, because os milagres de Deus, the of God, de transformação de vida, to change our lives, de de, de uma mudança de dentro para fora. De mais compromisso com Deus. Que nós tenhamos essa vida de compromisso com Deus. E veja esse texto, irmãos. No versículo 1, Deus está dizendo, vocês me clamam com alta voz. E Deus está Clamem com alta voz. We, we shout out in a, a loud voice. Olha, levante a shout sua, levante a sua voz. Raise your voice. Deus está falando para quem? And God is saying this to who? Deus está falando para o profeta. He's this to the Deus está falando. Fale para esse povo bem alto para eles ouvirem. And he's telling the prophet to, to say it really loud for this people to hear. faça com que esse povo Entenda quais são os seus pecados. Agora, olha o versículo 2. No verso 2 está o conteúdo da mensagem de Deus. É o... É o mensagem de Deus. Que... Qual é o, conteúdo? o que é conteúdo? Ele diz, vocês me procuram. Todos os dias, ou Every cada day. dia, vocês têm prazer em saber os meus caminhos. And you, and you my, my Agora, olha o que, que Deus diz. Como se fosse um povo que pratica a justiça. E o que é para um a justiça. Você pode ler o Uh, no verso 2 For day after day they seek me out, they seem eager to know my ways, as if they were a nation that does what is right and has not forsaken the command of its God. Olha só, Deus está dizendo, vocês se comportam, and God saying, you, you como se tudo estivesse correto, like was okay. como se vocês me amassem, like you love me. como se vocês estivessem me buscando de coração, like you're seeking me with all your heart. Como se vocês não deixassem o direito do seu Deus. And, uh, like the, uh, right e, e, e como se vocês tivessem prazer em se aproximar de mim. Like Agora, olha olha o que, que, que eles falam no versículo 3. 3. Porque nós jejuamos e tu não atentas para isto? Por que nós afli, afligimos as nossas almas e tu não sabes? Aí Deus começa, Ele mesmo, a responder essas perguntas. Qual era a razão, irmãos? Aqui no versículo 3, Ele fala. Ele diz, no dia em que vocês jejuam, vocês fazem o quê? Vocês acham o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers. Versículo 4. Para contendas e debates, vocês jejuam. Para ferirdes com punho e não julgueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. You are fasting ins and quarreling and strife and in striking each other with wicked fists you cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. There's a havia uma diferença entre os jejuns que foram feitos antes And so there was a difference between the fast that were done, that were done before e o que estava sendo feito naquele dia And that was being done at that time qual era a diferença What was the big a diferença era que antes eles estavam jejuando And they were, they were mas eles estavam ao mesmo tempo fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes é yeah, before eles estavam simplesmente eles jejuavam mas eles faziam as coisas erradas they were sempre they were, were fasting eles estavam buscando a Deus Mas ao mesmo tempo estavam buscando a, aos seus próprios prazeres Mas Deus disse Vocês quando jejuavam Vocês não faziam como vocês estão fazendo hoje Vocês não faziam Como vocês estão fazendo hoje Porque hoje vocês estão fazendo ouvir a vossa voz. A voz. Today you're looking, Vocês estão fazendo com que a sua voz you're doing it with your voice. seja ouvida. Uh, like be heard. To, to be heard. Uh -huh. okay. Veja bem. Making your voice be heard. Okay. Agora olha o, o que que ele está dizendo agora, versículo 5. Esse é o tipo de jejum que eu escolheria. Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Diz em versículo 5: Is this the kind of fast I have chosen? Only a day for a man to humble himself? Is it only for bowing one's head like a reed and for lying in sackcloth and ashes? O que que, que que Deus está falando, irmãos? Está falando de aparência. Ele está falando de aparência. Aparência era uma aparência de de tristeza. Era uma aparência de que é uma pessoa bem consagrada, né? É uma aparência de que é uma pessoa bem consagrada, né? E aí, mas o que que que que mudava alguma coisa dentro do coração? Não. Não. Ah, o que que Jesus ensinou sobre o jejum? What Ele diz: "Quando você jejuar, o que que você tem que fazer?" Ah, lava o seu rosto. Wash your face. Faz o quê? Exatamente, não demonstre que você está. Não precisa ninguém saber que você está em jejum. So that nobody even knows that you're fasting. Mas quando nós estamos em jejum, o que é que nós fazemos? Uh, but fasting, what do do? Uh, que fome! Oh, wow. what hunger. Ai, senhor, hum. não chega essa hora de eu comer. Você sabia, when irmão, tô jejuando hoje, you know, bro, you know, brother, I'm fasting. Chega perto de mim não, senão você vai cair. <risos> não, Jesus, Deus disse assim, vocês jejuam para ficar brigando um com o outro. Não, não pode ser isso, irmãos. It can't Nós estamos em jejum, nós temos que santificar a nossa vida. And if we're going to be Não somente quando estamos em jejum. Mas Todo o tempo. Yeah, but all the time. As nossas atitudes precisam mudar. Não é verdade? Yeah. É, olha o que que Jesus, o que que Jesus, o Deus fala aqui. Versículo 6. 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Qual que é? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E no verso 6 diz: Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados. E quando vires alguém nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Continuing in verse 7 it isn't is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter when you see the naked to clothe him and to not turn away from your own flesh and blood? Olha o que Deus é que, o que Deus está dizendo aqui, é que nossas atitudes precisam ser diferentes. Nós nós nós temos que Deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus. Stop doing the that are not God. Que são as coisas impuras. Nós precisamos desamarrar o jugo do pecado sobre nós. Porque às vezes nós and queremos andar e levar o pecado junto conosco. né? às vezes na right é verdade, mas esse pecadinho é tão bom, o oh, pecado. Look at this isn't this so good? Mas eu paguei tão caro por esse pecado. Oh, I paid for this sin so expensive. Agora eu vou ter que usar até acabar. And now I have to use it all up. Can't you? E aí você pega o pecado, se amarra em você e onde você vai, você leva o pecado. So wherever you go, you take your sin with you. Olha o pecado, né? Look at the sin. Fica bonito, não fica, irmãos, assim, ó. that Mas aqui na frente, chegou, irmãos, graça e paz. And I, I, I come up here and I say, oh, peace and br Peace brothers? <risos> Como vai? Okay, tudo so bem? Everything okay? o Pastor tá bonito hoje, né? Yeah, the pastor's good, oh. good Está certo isso, irmãos? Is right? Sim ou não? No? Não. Não é? Eu não sei por que tem gente que acha que o pecado é bonito. I don't know why some think sin is, is não é bonito. né? Esses dias eu, eu conversava com uma pessoa e eu disse para essa pessoa assim. Estava dizendo: não adianta você pensar que você vai pisar na lama, e não vai se sujar. Eu fui criado entre a cidade e, e a fazenda, né? Eu tinha tempos que eu estava na, na cidade e tempos eu estava na fazenda. E quantos de vocês viveram assim também? Many of you that way? Só alguns, né? Okay. Pode, pode assumir, é uma bênção. <risos> quantos já foram uh, em um... Eu vou usar a expressão. Quantos já foram em um chiqueiro de porcos. How many have you been to, uh, pig okay. Como é o cheiro? How's, how's the smell? Uma delícia de cheiro, né? It's a delicious smell. Wonderful smell. Agora, quantos já, quantos já entraram em um chiqueiro de porco? Então, quando quando eu era adolescente, assim, 12, 13 anos de idade, When I was when I was a young man, about 12 or 13 years old. o meu pai mandava eu alimentar os porcos. My, my e você sabe o que os porcos comiam? And you know what the pigs eat? É melhor não falar, não. Eu vou falar que vocês entenderem. It says, maybe it's better I don't say. Os porcos comiam cocô das galinhas. The, the, the the, the chicken poop. E eles gostavam. And they liked it. E estava já sequinho, assim, eu tinha que molhar, né? E fazia aquelas, aquele mingau, aquela sopa. E eu era pequeno. E eu era pequeno. E, e então eu ia eu ia colocar essa comida para os porcos. Eu tinha que entrar lá, I had to go of there, colocar a comida and give it, and give the food. e, e essa, em vários locais. Eram muitos porcos. E eventualmente aquilo derramava na, em mim, na minha roupa, etc. E Bom, vocês imaginam como era o meu cheiro depois de alimentar os porcos. Aí, mesmo que eu tomasse um banho, um bom banho, depois de uma semana alimentando os porcos, after a week the pigs, aquele aquele mau cheiro ficava agarrado na minha pele. Irmãos, o pecado é do mesmo jeito. and sin Se você ama o pecado, If você jejua, Se você não deixa o pecado, o seu jejum será em vão. will be in A sua oração também. And your Nós precisamos tomar uma atitude ao que Deus fala. We need to ele está dizendo se vocês deixarem as coisas erradas se vocês deixarem as coisas erradas se vocês repartirem a comida de vocês com aqueles que têm fome olha preste atenção eu vou fazer um, um parêntese aqui então eu I'm going to do a, a Será que nós repartimos a nossa comida com os que têm fome? Suppose that we share our food with those who are hungry? Sabe o que que nós mais fazemos? You know nós damos o que nós não queremos mais. The eu me lembro em uma igreja que eu pastorei. I remember a church that I was a pastor of. Nós tínhamos uma campanha. que todo todo Todo o dia da ceia, and, uh, every, uh, day, que era assim também o primeiro fim de semana do mês, aí o pessoal tinha que trazer alimentos não perecíveis and, and in, uh, e para a gente é, fazer assistência social na igreja, então so né? De vez em quando, a gente encontrava algumas, alguns alimentos muito interessantes. Arroz. Rice. Daquele quebradinho, assim. That, uh, De terceira, né? Arroz bem pequeno, quebrado, todo quebrado. Uh, broken, o mais barato. Broken, the, the, the, broken rice, the, the cheapest rice that you can aqui, find. Aqui eu nunca vi desse arroz. Mas lá no Brasil tem. Mas no Brasil temos isso. Feijão, beans? com bicho, com with, caruncho. With, uh, with or, or é. in it. Olha só, feijão velho, old beans, que não cozinhava. That you couldn't, that you couldn't cook. Aí um dia eu peguei, e disse, eu cheguei na igreja e falei assim, irmãos, hoje é o dia da confissão, né? Eu disse assim, irmãos, deixa eu perguntar para vocês eu, disse, sister, you, eu não sei quem é que trouxe ou quem traz esse arroz aqui. I don't know who mas eu queria que você comesse esse arroz na sua casa. E like esse feijão também. And eat this bean, these beans too. Se você come isso na sua casa. And if you eat this in your home, então você pode continuar trazendo. And so you can keep it. Mas se você não come isso na sua casa. But if you don't eat in your house, não traga para cá. Bring it here. Traga o melhor. Traga algo melhor traz o que você come bring, na sua casa porque irmãos não existe bênção de Deus nisso porque não existe bênção de Deus nisso quando você dá o que sobra porque você não quer mais quando você dá o que sobra porque você não quer mais você não quer mais olha eu tenho esse carro aqui não quero mais vou dar ah eu não quero esse carro mais então eu só vou dar tem muita gente que ia aproveitar a oportunidade para dar o marido ou a esposa. né? Irmãos, agora eu quero que você entenda algo muito importante. I want you to very important. Promessa de Deus. Of God. Você quer as promessas de Deus? You want the promises of God. Se nós fizermos o que Deus fala, And if we do what God says, eu não estou dizendo aqui que nós fazemos isso que eu estou dizendo, entendeu, irmãos? I'm not talking about doing this what he's... Eu não estou dizendo que vocês fazem isso as coisas erradas que estão descritas aqui. Eu só estou falando para você não fazer. <risos> Olha quais são as promessas de Deus. Look at the of God. Versículo 8. O que, que vai acontecer? What's going to Versículo 8, por gentileza. Olha só. Look então, look então romperá a tua luz como a alva que é a luz da madrugada e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. So it's in verse eight. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord. Will be your rear guard. Primeira coisa que vai acontecer. A sua luz vai brilhar. Your, your Aí passou, não sabia que eu tinha luz. Claro que você tem luz. Of you have a light. Se Jesus está com você, if Jesus is with you, se Jesus está dentro de você, you, você tem luz. Then you have light. A Bíblia afirma isso. The Bible se se andarmos na luz, walk light, como Ele na luz está. Nós temos comunhão uns com os outros. Então ele está dizendo, a sua luz vai acender. Vai ser como a luz da, do, da manhã, a luz que se levanta pela manhã. A sua cura, ela virá rapidamente. a sua cura Vai, vai vir rapidamente. Você quer ser curado por Deus? Sim ou não? Eu preciso de cura, irmãos. I need cure. Eu preciso de I need cure. cura na minha vida física. I need a cure in my life. Eu preciso I need... de cura na minha alma. I need in my soul. Eu, às vezes, posso precisar de uma cura no meu casamento. And I need in my, my e se eu não precisar hoje, eu vou precisar amanhã, porque eu sou um ser humano. Se você acha que está bem hoje, pode se preparar, porque amanhã você pode precisar. Porque, se se você pensa que hoje você está bem, você pensa, você que você nunca vai precisar, se prepare, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Disse, mundo, tereis aflições. Então, o, que, é que, Deus então, o que, é que Deus está prometendo? Ele está dizendo, a tua cura virá rapidamente. A tua, cura virá rapidamente. A, tua a tua justiça irá adiante de você, na frente de você, na sua frente. Olha que coisa, o que, que é a sua justiça e à frente? What does mean will go you? Olha, você precisa de justiça? You need Olha, pastor, estou sendo muito injustiçado. Oh, pastor, I'm really Olha, lá no meu trabalho é só perseguição. My work, everything is just persecution. Olha, eu, é um é uma discriminação comigo. And they're discriminating against me. Ninguém pode ouvir o meu o meu sotaque. And nobody can understand my accent. Se ouvir a minha voz com sotaque aí já não querem eu mais. And once they precisa, Você é capaz? You are capable. Então você precisa de justiça. And so you need justice. O que, que vai acontecer com a sua justiça? Ela, ela vai na sua frente. Quando você chegar lá, a justiça já está feita. O, o glória. A Deus. É que o que mais? Olha só: a glória do Senhor será a tua retaguarda. A justiça na frente e a glória do Senhor aqui atrás. O o glória. glória a glória do Senhor que atrás olha aí aí vem o servo de Deus aí vem ele aí vem ele sai da frente que aí vem ele como é que ele sabe que aí vem ele como ele sabe porque a glória do Senhor vem atrás dele a justiça do Senhor vai à frente Olha, mas como é que pode ser tão abençoado daquele jeito? Ah, mas ele também é servo de Deus. Ele é reto? Ele é? Ele é um homem íntegro? Olha que coisa interessante! Você viu meu servo Jó por aí? Olha só que bênção. What a blessing he is. Irmãos, essa é a promessa de Deus. This is the promise of God. Para aqueles que fazem a vontade de Deus. Se nós ficarmos presos na nossa vontade, And if we're stuck in our own pleasures, as promessas de Deus não chegam em nós. the blessings of God don't as promessas, de Deus, não, as promessas de Deus não chegam em nós. Olha só, tem mais promessas. O resto do capítulo toda é de promessas. Olha o versículo 9, que, que versículo, maravilhoso. versículo 9, que maravilhoso. Então, clamarás. Então, você vai orar. E o que, é que vai acontecer? O Senhor te... Responderá. And the Lord will answer. Você vai gritar e o Senhor vai dizer: Eis-me aqui. E você vai ajuda e ele vai dizer: Olha Here que maravilha. I. Vocês parecem que não entenderam nada disso, né? tá todo mundo quieto assim. Será que isso vai acontecer mesmo? Não hey, really sei. Não sei. Eu creio na Palavra de Deus, I in the word of God. a Palavra de Deus é fiel irmãos. The word of God is faithful, irmãos, o que Deus já fez na minha vida. What God has done in my own life. Ah irmãos, é uma transformação completa, fica até mais bonito, <risos> <risos> olha, Olha para o Ney, como ele está mais bonito, está mais bonito, oh, olha irmãos. Como so olha, Léo, olha oh, Ney. só. Oh, Ney. Okay. Yeah. Olha. olha, olha, olha, olha o Nathan, o Nathan. O Nathan aqui. Até casou, irmãos. Que he even got married. <risos> what, a, what a miracle that was. <risos> oh, glória a Deus! Olha, irmãos, você quer, quer que Deus ouça a sua oração? Entre na palavra. O que mais vai acontecer aqui, irmãos? Here? Olha só, no versículo 10. Verse 10. Se abrires a, a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão ai, será como a luz do meio-dia. Deus. Olha o seu dia mais escuro. And so on your, your darkest day, vai ser como o meio-dia. Like Aleluia. Olha o próximo versículo. And look at the next verse. Versículo 11, o Senhor te guiará quando um dia sim outro não. Ah, o Senhor te guiará continuamente. So the Lord will guide you how, how often? Always. Todos os dias. Every day. Que mais? Onde que o, Senhor, que o Senhor, vai, o que mais que o Senhor vai fazer? O Senhor fartará a tua alma em lugares áridos, lugares secos, lugares onde não tem água. Olha só, não é somente no sentido literal. Mas, irmãos, Nós estamos aqui nesse país, existe uma crise financeira nesse país. Eu, living in this country and there is a, a financial crisis going on. Eu não vou pedir para você levantar a mão não. And I'm not going to ask you to raise your hand. Eu não quero expor ninguém. Because I don't want to expose anyone. Mas se eu fosse perguntar aqui, Quantos de vocês estão vivendo uma grande crise financeira? How many of you are living through going ah, eu acho que ninguém levantaria a mão aqui. I don't think raise their hand here. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade, irmãos? É verdade. É verdade. Enquanto é tem é tantas verdade? pessoas perdendo as suas casas, Nós perdendo o so seu trabalho, pessoas tendo que voltar para a universidade, going back to school, Deus está... Deus está fartando a nossa alma. Deus está enchendo a nossa alma. Ele está saciando a nossa sede. É o que Deus está fazendo, irmãos. Ele fortificará os teus ossos, versículo 11. E você será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. waters Mas tem promessa só para mim? Versículo 12. Os que de ti procedem a, a tua descendência, eles vão edificar as ruínas. Que foram derrubadas antes. Your will the ruins and will raise up the Quando? When? Uma vez só? Only once? De geração em geração. From generation to generation. Olha só, e eles, como é que eles vão chamar você? And how is that they will call you? Sua família? And that Restaurador. Restaurador de brechas restaurador de brechas, de veredas. Ah, queridos, Deus tem tanta coisa boa para nós. Olha o versículo 13, é muito interessante, eu vou terminar por aqui. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade, no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares e honrares o Senhor, não seguindo os teus, seria os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Em In verse 13 and verse 14, if you keep your feet from breaking the sabbath, from doing as you please on my holy day. If you call the sabbath a delight and the holy day of the Lord honorable, if you honor it, not going your own ways, seeking your own pleasure or talking too much, Then you will delight yourself in the Lord, and I will make you ride over the heights of the land and let you enjoy the heritage of your father Jacob, for the mouth of the Lord has O que que Deus está querendo com isso aqui, irmãos? Nós não guardamos o sábado como os israelitas guardavam o sábado? Mas você sabia que Deus quer que você separe um dia para o Senhor? Você que o Senhor quer no nosso caso, nós separamos o domingo para Deus. Mas o que nós fazemos no domingo? So what is it we do on Super Bowl. Super Bowl uma das coisas, <risos> né? Verdade. Que mais? mais? Trabalhamos, we work. às vezes. Sometimes we work. Às vezes, cuidamos da nossa casa. Às vezes, cuidamos do nosso carro. Ou do carro. Se, se o pastor liga e fala, irmãos, não falte o culto, mas o seu patrão liga. O que, que você faz? Se o pastor liga e ele diz, não se esqueça da igreja e o seu pai liga, o que você diz? Ok, eu vou estar lá. Ok, sim. Yeah. Pastor, eu me desculpe. Eu me desculpe, pastor. You know. <laughs> The, today I cannot make it so i'm so sorry but in his heart he's not really sorry. aí ele, ele fala que não não consigo não consigo não Mas vou... no, no coração dele realmente não está uh, uh, triste assim não tá porque culpando. os dólares because the, brilham. Because, because the dollars they, they com esses dólares que eu vou ganhar eu vou resolver a minha vida. Mas não vai mesmo. It won't não, vai. It won't não vai. Não vai. Porque Deus não deixa. Não é porque eu estou falando não. <risos> God won't let it Not that I'm it. Nós, irmãos, precisamos entender isso na nossa vida. Domingo é dia de vir à igreja. Domingo é dia de vir à igreja. É dia de separar para o Senhor. É dia de orar. É dia de você cuidar das coisas de Deus. Mas nós queremos cuidar das coisas de Deus e das nossas coisas. É exatamente o que o capítulo inteiro fala. O dia que vocês querem entregar com jejum para mim. O dia que vocês querem entregar com jejum para mim fast to me. É exatamente o dia, o, dia, o dia, Exatamente o dia que vocês querem fazer as coisas de vocês. exactly the same day you want to do your own things. Irmãos, Deus merece um dia, não merece não? doesn't he? O que você acha? Merece ou não merece? Quem foi que criou essa terra? E por que que Deus criou a Terra com, uh, criou o sistema com sete dias? Ele podia ter feito com oito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a semana e vou fazer sábado e domingo. Uh, so do, do e vou fazer o Deixa eu ver aqui, como é que vai chamar? So, uh, aí ele faz um dia a mais. So a semana com com um dia a mais. Oito dias. Lazy day. Ah, o dia da preguiça. Ótimo. Lazy day. ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. Olha, um dia a mais para você ficar de preguiça. Não faça nada. You don't do não coma, não beba, não faça nada. Durma! <risos> You just sleep. O dia inteiro, the whole day through. Glória a Deus. Onde é essa terra? Estou me mudando para lá. É, for sure it's place there. I want to go there. <laughs> Não, irmãos. Nós precisamos Nós precisamos honrar a Deus. Entende o que eu digo? We need we need to honor God. You understand what I'm saying? Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para que essas promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Everything that we're talking about here is so that the promises of God will be fulfilled in our lives. Se você crê nas promessas de Deus, God, e você honra Deus, God, você vai receber. Eu me lembro, terminando, eu quero só contar essa experiência. I just to up here, Muitos anos atrás, nós resolvemos abrir um comércio. Uh, e nesse comércio vendia frutas e verduras. E quem quem é brasileiro sabe que no Brasil domingo é praticamente o dia de você ir na feira comprar frutas e verduras. Antes mais era como uma tradição, é? Long time ago, it used to be a tradition. Oi. E comer pastel, and né? To eat, and eat a pastel. Bom, e nessa época, então, at that time, a, no, meu irmão e eu, nós decidimos que iríamos abrir o comércio, my and I, we to start this business, mas nós não iríamos abrir o comércio no, no domingo. But we not to open our on Sunday, porque nós dedicaríamos o domingo para o Senhor. Porque nós dedicaríamos o domingo para o Senhor. Aí íamos à igreja de manhã e então, íamos we went, à igreja à noite. E sabe o que aconteceu? Ah, nós abrimos. O primeiro dia que nós abrimos foi num sábado. Vendeu tudo. We sold muita, foi muita venda. It was lots and lots of sales. E quando foi no domingo pela manhã? And on nós morávamos, assim, num apartamento em cima do, do comércio. E aí, começou a juntar a gente na porta. E deu a hora, assim, que eles achavam que ia abrir. We e nada. And e, e, e eu desci para ver. Estava assim de gente. And it was just Full of people. E um já estavam com raiva. And were angry. E eu falei, não vai, a gente não abre dia de domingo. We said, we don't open on Como vocês não abrem dia de domingo? Nunca abre dia de domingo. Nós não vamos abrir dia de domingo. E eles foram embora com raiva. And they went away mad. Eu pensei, não vão voltar ninguém. And so thought, oh, ever come back. Mas voltaram na próxima semana. But they came back the next week. E no próximo domingo... Estavam, já tinha muita gente de novo na porta. We had a whole bunch more people at our door. E durante todos os anos que nós tivemos ali, todo domingo tinha gente na porta. Você acredita nisso? That. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? I want, what I want to tell you, Deus nos fez prosperar. God made us to prosper. O domingo não fazia falta para nós. And we didn't miss not being open As on vendas, Sunday. eu digo, de domingo não fazia nenhuma falta o dinheiro das vendas de uh, the, the, domingo não fazia money, nenhuma falta. Essa foi uma das grandes experiências que nós vivemos com Deus. This is one of the great experiences that we had with God. Uh, George Miller foi um missionário. George Miller was a missionary. E ele teve grandes experiências com Deus. And he had great experiences with God. Uma das Coisas que ele fez. the things that he did, ele abriu um orfanato. He, he opened an orphanage. E sabe o que que ele queria fazer com esse orfanato? And what he wanted to do with this orphanage? Ele teve um propósito. He had a purpose. De provar para as pessoas da igreja. To prove to the people in the church que Deus pode prover todas as coisas. So that God can provide all of the things. E como ele, ele fez everything. isso? And how did he do that? Ele abriu o orfanato. He started the orphanage. Mas ele fez um ele fez um compromisso de nunca pedir dinheiro para o orfanato. Você já viu uma coisa dessa? E ele disse que ele queria saber de Deus, se e era de Deus para ele fazer isso. Um mês depois de orar, um mês depois de oração, ofereceram para ele um local, um prédio, para fazer. Veio um, Ele precisava de gente e de, de imóveis. And, and some, uh, e, uh, e só orando a Deus. And just or, to God. Chegou um casal There, a, a came, came e disse assim, nós queremos nos oferecer para trabalhar no orfanato. Wanted, said, to to to e não queremos salário. E todos os nossos móveis nós estamos doando para o orfanato <risos> E assim foi acontecendo E Deus foi mandando E Deus foi enviando, Deus foi mandando Pessoas e coisas Dinheiro Comida Ele nunca precisou pedir dinheiro para o he orfanato. Need, for for Abriu vários orfanatos. Many e Deus nunca falhou com George Miller. And, and God never failed George Miller. E por que você acha que Deus vai falhar com você? And so why do you think God would fail with you? Se você trabalhar um do, se você deixar de trabalhar um domingo ou todos os domingos para vir à casa de Deus. And if you were to leave your work or, or not go to work because you want to be here, I'm sorry. para <laughs> Sunday, Sunday and to Honre Deus. honor God. E Deus te honrará. Dedique-se. E você vai ver a transformação na sua vida. Você vai orar. E o Senhor vai te responder. Eu quero parabenizar a todos vocês. Que gostam de Super Bowl. Que gostam de Super, Super Bowl. Mas estão aqui hoje. Deus está vendo cada um de vocês. E, cada e, cada um de vocês. e eu falo, isso não é da boca para fora. E eu não isso da minha porque é assim com todos aqueles que honram a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu queria que alguém chamasse as crianças, que elas vão fazer uma apresentação agora. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Te peço que tu honre os teus filhos. Que vieram à tua casa. Que te honram, que te buscam. Deus, nos ajuda a jejuar com atitudes diferentes. Que a Tua Palavra entre no nosso coração. Que possamos, Senhor, ser agentes transformadores nesta terra. Pai, eu te peço também a autoridade do Senhor sobre a tua igreja. autoridade espiritual. Que o oh Deus, esse jejum, Senhor, que estamos fazendo, seja para a glória do teu nome. E que tu possa, Senhor, renovar as forças do cansado. Em nome de Jesus. In the name Jesus.